E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos ajudar aqui o nosso amigo Alessandro de Araújo Que tá com um probleminha aqui Vou fazer um vídeozinho rápido aqui para ver se o problema dele é esse Eu no início, eu já passei por esse problema aqui Quando eu comecei no mundo cripto E é, eu resolvi dessa maneira Ó, Ele fala o seguinte, boa tarde meu amigo eu Estou com problema porque não consigo resolver e gostaria do suporte de você. Se possível, eu transferi para minha MetaMask 105 BUSD. Eu creio que seja isso, né? Que é a Busby, né? A, a stablecoin da Binance. A transferência da Binance foi concluída 100%. Consta o saldo na MetaMask. Mas tentei comprar, eu acho que ele quis dizer aqui, né? Cobrar comprar e até fazer swap de BNB para comprar Baby Doge e o sistema não permite bloqueio informado que o saldo de BNB é insuficiente Ah tá ó aqui pelo que tu tá falando já dá para perceber aqui ó que tu não vai conseguir fazer mesmo porque toda a... A movimentação na MetaMask precisa ter BNB. Então, tu vai precisar enviar BNB para a tua MetaMask. Assim, nesse primeiro problema aqui, ó, para tu conseguir movimentar, fazer compras, fazer qualquer swap dentro da MetaMask, tu vai precisar de BNB. Então, tu vai ter que mandar ou fazer outra transferência de BNB para a tua, tua MetaMask. E aqui, deixa eu ver... É... Mas também diz habilitar BUSB. Ah tá, esse habilitar BUSB talvez é porque tu não tá com o token é, instalado na Metamask. Tu vai aqui no CoinMarketCap. É, Coin, CoinMarketCap, deixa eu entrar aqui no CoinMarketCap. Aí ó, tu vai vir aqui em CoinMarketCap e tu digita aqui, ó é, BUS. BUSD, BUSD tá aqui, ó, tu seleciona aqui, ó, ela, aí tu vai vir aqui, ó, em more, tu vai copiar esse, esse código aqui, ó, aí tu vem aqui na tua metamask, tu vai, ó, a minha já tá adicionada, tu vai clicar aqui em importar token, vai colar esse endereço aí, ó, o meu tá dando errado, porque eu já tenho ele, ó, já foi adicionado, aí tu vai colocar ele aqui, ó, aí tu já vai conseguir adicionar o token aqui, ó, tá? É assim que tu vai adicionar o BUSB aqui na carteira MetaMask. E aí vai ficar assim, ó, tá vendo? Então, tu sempre se atenta, tu tem que sempre ter BNB para fazer qualquer movimentação aqui dentro da, da MetaMask. Se tu tiver só BUSB, tu não vai conseguir fazer nada, porque tem que pagar os gás aqui na, na, na MetaMask. Deixa eu ver o que mais aqui. Não permitindo eu fazer nada. Estou com este 105 travado, porque não sei como habilitar. Autorizar o sistema BCD para a transação. Se é isso realmente o problema, tá? saberia me auxiliar. Então, acho que deu para dar uma clareada aí. Se, se ainda não resolver, é, deixa uma pergunta aqui. Ó, eu vou preparar um, esse vídeo aqui para tu, tá bom? Valeu, um abraço e tchau, tchau.